Olá! Essa é a nossa primeira aula de introdução à linguagem SQL. <risos> Nessa aula, a gente vai ver os comandos mais básicos e a gente vai ver como eles já são suficientes para a gente começar a fazer alguma análise, ter alguns insights com base nos dados que a gente está usando. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura sintática, dos comandos SELECT FROM e dos comandos que ajudam a gente a filtrar, a agrupar e ordenar os dados que a gente quer analisar, tá bom? Eu deixei aqui pra vocês algumas palavras-chave, tá? Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que entender é que aprender uma linguagem de programação é parecido com aprender uma língua estrangeira. Então, você só precisa entender qual é a lógica dela, é, quais são as ordens das palavras nas frases, por exemplo. É, isso já é meio caminho andado pra você não se se perder e não achar que você não consegue porque definitivamente você consegue tá então vamos sem medo sempre confiando na lógica é, você tem que olhar o que o código está te dizendo tá vamos a gente se a gente tentar Olhar pela perspectiva do código e da lógica daquela linguagem, a gente evita ficar pensando muito no que a gente acha que deveria estar escrito lá. Isso facilita bastante na hora de você tirar suas dúvidas e chegar nos resultados corretos. E por fim, só uma dica básica. É, a gente vai usar vírgulas e ponto e vírgula na, na nossa linguagem. Não tem ponto final. É, nessa, nessa língua estrangeira que a gente está vendo hoje. É, mas elas sempre precisam estar no lugar certo, tá bom? Então, a gente vai ver isso, mas sempre fica de olho, porque às vezes é isso que acaba... É atrapalhando e dando erro nos códigos. Então, vamos lá. Para vocês acompanharem essa aula, é só vocês entrarem no link que está nesse slide e baixarem o código que já está prontinho para a gente trabalhar, ok? E aí, a gente já abre o DB Browser naquele projeto que a gente já tinha criado na aula passada. Bom, aqui eu tô com o meu projeto aberto. A gente tem as nossas cinco bases, tá? A gente vai aprender a renomear essa base aqui, já vou mostrar para vocês. E Só para vocês entenderem essa outra é, esse outro espaço aqui de vistas é, é um espaço muito importante, onde a gente vai guardar as tabelas que a gente mesmo vai criar a partir das nossas buscas, das nossas consultas à base, ok? E o outro lugar que a gente usa bastante é essa aba aqui, Executar SQL, esse é o lugar onde a gente vai escrever os códigos, então nesse primeiro campo a gente escreve nosso código. Nesse segundo campo vai aparecer a nossa tabela de resultado do nosso código e aqui vai aparecer os detalhes desse resultado. Quantas linhas, por exemplo, quanto tempo levou para fazer essa busca e se tiver algum erro no nosso código, essa parte aqui vai aparecer toda a cor de rosa vermelha, assim, para já mostrar que deu alguma coisa errada para você ver o que, que aconteceu, ok? Então, a gente vem é, nesses botõezinhos aqui, certo? Aqui a gente pode criar uma nova janelinha de código, por exemplo. Nesse botão, é só você passar o mouse por cima ele já te mostra o que, que é. Então, esse é um botão que a gente precisa, que é abrir o arquivo SQL. Então, a gente vem nele, o meu código já está salvo aqui. E já tem tudo aqui, tá vendo? Tudo isso eu já escrevi para nossa aula. Aqui a gente vai sempre salvar o arquivo, então quando a gente fizer uma modificação a gente pode salvar esse arquivo aqui e assim a gente não perde todo o trabalho que a gente fez escrevendo o código. Isso é muito importante, a documentação da linguagem te ajuda, por exemplo, a guardar códigos que já estão prontos. Você pode aproveitar em análises futuras, por exemplo, não tem que fazer o retrabalho, ok? E a outra informação importante é esse botão aqui que por enquanto tá desligado porque a gente não tem nenhum resultado ainda que é salvar a vista de resultados. Que como eu mostrei nessa outra aba a vista ela vai aparecer aqui, ok? Então vamos lá. Essa, essa vocês vão ver assim que Cada texto tem uma cor diferente, tá? Rapidinho só para explicar. Em verde, são comentários. Então, o que, que eu fiz? Entre os códigos, eu deixei o passo a passo, expliquei o que está acontecendo para facilitar para vocês acompanharem, não só aqui pelo vídeo, mas depois quando vocês quiserem fazer uma revisão, ok? Então, eu consigo fazer isso com dois comandinhos básicos. Então, se eu botar dois tracinhos aqui, eu consigo escrever um comentário. Tá bom? Se eu colocar, se eu quiser fazer um comentário de várias linhas, é o barra asterisco, tá vendo? Eu consigo escrever comentários de várias linhas, mas eu preciso fechar esse comentário. É como se fossem aspas, mesmo, que eu tô explicando alguma coisa no meio do código. Então, eu abri aspas, eu fecho aspas. Ou abro parênteses, eu fecho parênteses, tá bom? E aqui ele, inclusive, indica, se eu esquecer, de botar aqui, aí ele já vai buscar qual é a outra fechamento de, do, do parágrafo, por exemplo. Ele já vai buscar aqui, ó. Se eu esquecer esse aqui também, tá vendo? Ele já, ele já vai botando tudo, então sempre tem que lembrar de fechar os comentários, ok? Então a gente vai começar pelo SELECT, aquela palavrinha que eu já usei na outra aula. O SELECT, ele, ele é o que seleciona, tá? Tudo muito simples, é uma linguagem bem parecida com o inglês tá bom? A gente só tem que encontrar um pouquinho a sintaxe dela, tá? É, então, essa é a função principal para você fazer consultas na base de dados. Em geral, ela é a mais útil que a gente tem aqui para os jornalistas, tá bom? Mas ela não é suficiente, tá? Então, eu fiz aqui alguns exemplos para a gente praticar. Eu escrevi a frase em português da consulta que a gente quer fazer e aí eu traduzo para o SQL, tá? Então, vamos lá. A frase 1 um é, eu quero selecionar tudo na tabela IDEB 2017. Como vocês vão se lembrar, essa aqui é a tabela IDEB 2017. Então, o que, que eu vou fazer? A minha tradução é essa. Select asterisco from IDEB 2017. Seleciono tudo, aperto aqui o botão de play, vai executar o comando. Pronto, selecionei aqui, vocês podem ver, vou abrir um pouquinho. É aquela tabela que a gente já viu algumas vezes aqui nessa aula, correto? Execução finalizada sem erros, resultado, 19.625 linhas. É, vocês sabem, se a gente usar o Google Planilhas, por exemplo, a gente seleciona a coluna inteira, ele me mostra lá embaixo qual é o total de linhas. Aqui o SQL faz a mesma coisa. Então, a gente tem o SELECT, é o comando que selecionou alguma coisa de algum lugar. Basicamente é isso. Então, é como se fosse um verbo mas ele é um verbo que exige complementos, correto? A gente já aprendeu isso em português, por exemplo, em SQL é a mesma coisa. O asterisco aqui na minha frase, ele representa essa coisa, e no caso, quando você bota o asterisco no SQL, você está dizendo o quê? Eu quero selecionar todas as colunas, tá? Então, asterisco, veio aqui todas as colunas que a gente tem na nossa tabela, ok? E o from é o complemento de onde você quer selecionar, da onde você quer tirar essas coisas. Nesse caso, é a base IDEB 2017, entendeu? Então, agora a gente vai, eu não quero selecionar tudo, quero selecionar só algumas colunas. Por exemplo, a coluna do nome do município, que é essa daqui, e a coluna UF, que é essa daqui, entendeu? Então, eu posso listar, em vez do asterisco, eu só estou substituindo pelas duas colunas que eu quero, ok? Para você saber quais são as colunas, sempre recomendo ter o dicionário de variáveis por perto para saber o que elas significam, para você selecionar a coluna correta, mas você pode ver aqui, como a gente tinha visto antes, Aqui estão todas as colunas na ordem que elas aparecem da tabela original, ok? Então, aqui eu quero nome município, eu boto uma vírgula para mostrar que são duas colunas aqui, tá bom? Você vê que a vírgula está só entre as variáveis, ela não vem nem depois do select, nem antes do from. isso é muito importante. Então, vamos rodar. Ok, nome município e o F. E aí, se vocês vão notar a ordem é a mesma ordem que eu botei aqui no meu comando. Eu decidi trocar a ordem. Mas o que, que eu estou fazendo aqui? Nesse, nesse campo de resultado, eu não estou alterando a minha tabela. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente consultando a tabela, eu estou fazendo uma query. Então, a tabela continua lá, está importadinha dentro do meu projeto, e eu só estou puxando o que eu quero. Então, eu não fiz nenhuma alteração naquela tabela, ok? O que eu posso fazer é salvar uma vista, eu quero salvar isso daqui, eu transformo isso em outra tabela, salvar como vista. Outra tabela, ok. Vista criada com sucesso, vamos ver, ela está aqui, Tá vendo? E ela só tem dois, duas variáveis que estão ordenadas do jeito que eu quis. Como vocês viram aqui, eu também poderia exportar essa tabela para o CSV, por exemplo, que é o que a gente vai fazer no final, depois que a gente fizer nossas análises. Então, uma das coisas que vocês podem entender também é que a ordem dos fatores das colunas altera o resultado onde elas aparecem, por exemplo, mas a gente não precisa se preocupar muito com Enter ou espaços, ok? Porque se eu fizer este, essa mesma busca só que eu botar enter, espaço, a ordem, deixei um, um, uma variável em cima, uma embaixo, misturei tudo aqui. Misturei não, eu só botei espaços, não misturei a ordem, ok? Desculpa. Eu posso rodar, ela vai dar exatamente o mesmo resultado, então o espaço e o enter, ele não faz diferença, tá? O que faz diferença é que eu preciso selecionar tudo, se eu selecionar só essa linha, vai dar erro, porque eu não estou indicando, eu só pedi para selecionar uma variável, mas eu não indiquei da onde o programa tem que puxar essa variável. Entenderam? Outra coisa que vocês vão perceber é que o SELECT e o FROM eles estão em azul e o nome das variáveis estão em roxo e o nome da minha tabela está em verde, o verde meio azulado, sim, né? Verde água. É por quê? porque são elementos diferentes da sua frase, como se você tivesse verbos, substantivos, adjetivos, cada um tem uma função diferente na frase, e o SQL, o DB Browser, ele já te mostra essas diferenças para você enxergar, porque, por exemplo, se eu fosse selecionar, eu escrevo aqui, ele já vai me ajudando, inclusive, tá? Então, eu estou digitando aqui o meu comando, ele já vai pensando, hum, acho que ela quer dizer select, aí ele já me sugere, ok, eu quero aqui, From... Ah, ela quer falar from. Enem 2019. Você tá vendo que ele tá me mostrando esse aqui? Enem 2019 com filtro. Quer dizer que é o nome da minha tabela que está aqui. Enem 2019 com filtro. Ok? Mas se eu escrever errado aqui, Enem 2019. Vou selecionar. Deu erro. E aí ele vai te falar qual é o erro. Não existe a tabela Enem 2019. O que, que eu vou fazer? O nosso código ele foi escrito para facilitar, então o nome da base ENEM 2019, é ENEM 2019, tá bom? Então o que, que eu vou fazer aqui? Na minha base que eu já importei, então essas bases estão todas dentro do DB Browser, ok? Eu venho aqui, venho nesse, nesse botão aqui, modificar tabela, vou salvar o banco de dados e aqui eu quero mudar o nome da minha tabela, ENEM 2019. Ok? Mudei. E aí, o que que acontece? Tá verde. Agora ela tá funcionando. Agora se eu fizer... Se eu rodar... Eu não vou rodar porque ela é muito grande. Vai demorar muito. Mas eu vou rodar pra vocês embaixo e vocês vão verem. Mas, mas ela... Ó, vamos, vamos ver lá embaixo. Eu tenho aqui Enem 2019 já com o um filtro pra vocês verem. Aqui, ó. Só quero algumas colunas. E só do estado do Acre dos candidatos do ENEM 2019. Aí, rodou, tá vendo? Que já fica menor, já fica mais rápido de vir o resultado, tá? Tô fazendo isso só pra gente ir avançando um pouco, ok? Então, essas são as cores, e aí, como vocês vão ver, o vermelho aqui são os valores. Tá vendo? Quando eu quero valores que estão em texto, eu boto eles entre aspas, e quando eu quero valores que estão em números, eu não preciso das aspas. Se eu botar valores em números que são texto, com tipo texto, eu posso botar entre aspas. Mas se é uma... É uma vou mostrar aqui para vocês. Se é um código, é um número in, inteiro, por exemplo, é o integer. Então, eu não posso botar aspas, ele não vai enxergar, ok? Vou até mostrar para vocês um código aqui que eu escrevi justamente para dar errado. Que é quando eu fiz um texto... Vamos achar por aqui, aqui ó. Se é texto, sempre tem que ir entre aspas, senão ele não vai pensar, tá vendo? Vamos selecionar aqui, o que, que eu estou selecionando? Eu quero selecionar essas, essas variáveis, eu quero filtrar pelos, pelos candidatos que nasceram no Acre e pelos candidatos que são mulheres e que têm idade entre 18 e 24. Então, vamos rodar. Deu erro, porque ele não achou essa coluna a ser aqui, porque ele tá achando que é uma variável. Porque eu escrevi um texto sem botar entre aspas. Se eu botar entre aspas, ele vai ficar como? Assim, tá vendo? Se eu, se eu, se eu escrever tudo certinho, ele vai me mostrar as cores todas corretas. E aí eu posso rodar. E pronto ele já me deu meu resultado, mostrando que existem 1.628 candidatas mulheres do Acre com idade entre 18 e 24 anos que estavam na base do Enem. No nosso caso, só considerando as candidatas que fizeram as duas provas e que são concluintes do ensino médio em 2019, ok? A gente tá vendo aqui já o WHERE, e vou mostrar pra vocês então as explicações sobre o que significa o where. Assim como o select e o from, o where tem uma função específica que é filtrar as linhas que você quer. O select, ele filtra pelas colunas que você quer. O where, ele já vai achar naquelas linhas, eu quero só o que tem valores específicos. Então, vamos ver aqui. Justamente, selecionar as colunas de estado, idade e sexo, aqui, select, colunas. Mas eu quero apenas quem são candidatos e candidatas do estado do Acre. E o from está me indicando que qual é a minha tabela ENEM 2019. Então, vamos lá. Rodando, já me deu resultado. Eu tenho 5.915 linhas, entenderam? Esses são os candidatos do Acre, e aí eu só tenho essas colunas, porque eu só puxei essas, eu poderia puxar todas as colunas para fazer isso, asterisco. Ok? Vocês podem acompanhar essa aula pelas linhas que eu estou mostrando aqui no vídeo, tá? Porque... Os códigos, cada linha está numerada, então você pode ir subindo e descendo conforme é, eu vou passando, ok? Bom, esses são os comandos SELECT FROM WHERE do SQL, que são bem básicos, mas como vocês podem ver, eles já ajudam a fazer alguns filtros e dar alguns insights sobre a base do Enem, por exemplo, e a base do IDEB que a gente viu agora, mas eles servem para todas as outras bases de dados que vocês tiverem. Até a próxima aula!